Clássico. Papai Noel giga shed. <risos> Olha essa porra, velho. <risos> Olha a arte. <risos> e aí? Boa tarde, rapaziada, boa tarde, estamos começando mais uma live de Natal, tô arregaçado, puta que pariu Nossa, tá escurão, hein, deixa eu dar uma ligada aqui, ah não, já tá, já tá ficando clarinho de novo Mano, eu tô arregaçado de gripe, é, testei Não tô grávida Só se quiser, ô câmera, filha da puta. Vai, ô... Obrigado. Não tô grávida, não é Covid, mas puta que pariu, parece. Nossa, eu tô... Mano, tô estragado, tô estragado. Tentei uh, ficar em repouso ontem, trabalhei só do meio, escrevi umas paradinhas. É... Puta, tô assim o dia inteiro. É, tomei um remédio, pelo menos, pra conseguir tancar.